Então gente, bom dia, bom dia mais uma vez Feliz 2022 aí pra todo mundo é, A gente retorna hoje com os nossos estudos E hoje a gente dá início ao capítulo 15 do livro Nosso Lar Que né, tem um super spoiler aí no, no título. título E a gente estava falando nas semanas anteriores As últimas coisas que a gente falou foi do encontro né, de André Luiz que foi aquele encontro em dupla pedindo, que ele foi querendo pedir um grande emprego em nosso lar, querendo trabalhar com que ele trabalhava, e vendo o exemplo da irmã que estava antes, que precisava trabalhar, né, que, mas, que queria algumas coisas, mas precisava trabalhar para conseguir, e ela não estava afim de trabalhar, que é o famoso todo mundo, né. O mundo quer ter as coisas sem trabalhar, mas a vida não é assim, não é mesmo, irmãos? E... e é isso Esse é o resumo, acho que Do nosso último encontro, né E André aprende a lição só observando Quando chega a vez dele Ele fala que aceita qualquer coisa Mas, né, ele recebido por... É por Clarence mesmo? Fala, oh, André Não é bem assim que tá seu coração, né Mas legal você aceitar qualquer coisa E é isso Alguém quer ler? Você quer ler não? Sim. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluios carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarência tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. É, gente, é aquele momento de reflexão, né? Que a ah, bem-verdade é que a gente não tem costume de gostar de ouvir a verdade. Mas tem hora que a gente não tem muito pra onde correr, né? Ela é óbvia e ela tá aí. Passei dias em entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno abstinha me porém, de perder novas concessões. Isso eu acho importante. Isso eu acho importante. Esse é o, é o ponto que às vezes eu sinto que parece ser necessário, mas eu fico pensando se não existem outras formas, sabe, da gente atingir o que a gente quer, sem atingir tanta culpa, às vezes, sabe? Parece que ele queria falar, ele queria pedir, ele queria se expressar, mas não fazia, porque, porque ele viu a mulher lá, né? Não sei, isso, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, às vezes, assim, é, nas obras espíritas. Em algumas vezes a gente consegue ver André Luiz assim também, não fazendo concessões não, porque era um exercício, né? De evitar pedir. Às vezes era, tá, gente? Não tá escrito se era ou não. Mas sempre fico uma pulguinha atrás da minha orelha pensando, cara, será que isso não era um processo de culpa, assim? Você se sentiu culpado de querer ver a família, de querer pedir, sabe? Não sei. Ah, eu acho isso bem complicado também. Porque... Já falei aqui, né? Mas eu acho que a gente vai vivendo vários processos dentro desse, desse caminho em busca da de espiritualidade e tal né de uma conexão maior com Deus e de, de conhecimento e, e isso assim de não se sentir merecedor e merecedora de alguma coisa é muito complicado e aí tu, tu não se expressar porque tu não não pedir porque tu acha que tu não merece sabe é... Ai, ah, não sei não sei também é, é muito difícil Porque é aquela linha tênue assim, Entre ingratidão e falta de auto-amor Tipo assim Ah, eu não, eu não mereço Porque eu tenho consciência Do que eu sou no momento Ou eu simplesmente não me amo o suficiente Para acreditar que eu mereço Ou eu tô sendo ingrato por pedir toda hora a mesma coisa Sabendo que tem pessoas aqui Se, se doando em meu favor sabe É um processo muito complicado Assim é, é difícil. Talvez você é, não mereça, mas tu precisa, e aí tu não não tem um merecimento, sei lá, não é por mérito teu, ou talvez até seja, sabe? A gente não, não sabe o caminho que a gente passou para chegar até aqui, né? Fico pensando na. Talvez a, a, a gente já tem evoluído muito, e aí os erros, os, os erros que a gente acha que comete e se culpa horrores são mínimos comparados aos que a gente já errou e tal, e, nossa, estamos evoluindo pra caramba, a gente nem sabe. É, enfim, um monte de coisa, né? É que a gente pensa demais sim, sim. também. Mas é que esse tipo de coisa me incomoda um pouco, porque é uma coisa que poderia, às vezes, ser resolvida, tipo, com duas palavras, sabe? Uma conversa super simples. É. Ou, ou com uma explicação, assim, talvez mais científica, sabe? Com no momento você pensa, André, vamos pensar em sintonia agora, sei lá. Você tem condições de sintonizar uma vibração um pouco mais baixa e se manter, sabe? Tipo, devolve para pessoa, sobe um questionamento. Então, tá, se você não tem, o que a gente pode fazer para isso? pep As talks, assim, não. Sei lá, um, um pequeno diálogo, acho que... E, e isso eu não tô falando aqui no caso de André Luiz, não. Eu tô falando, às vezes, no nosso caso, no dia a dia, sabe? Às vezes na própria casa espírita, numa tarefa em que a gente não tá se sentindo confortável ou que a gente vê que tem uma coisa que poderia mudar, mas sei lá, ah, eu entrei agora no trabalho ou a pessoa que tá ali faz isso há tanto tempo e me ensinou tanta coisa já. Isso te impede de ter ideias, assim? Isso te impede de, de ser merecedor de contribuir de alguma forma, entende? E não sei. Às vezes é só uma coisa que você poderia resolver com cinco minutos de conversa. É, é, é, é, longa, né? É ah, uma jornada. Se alguém mandou um é longa jornada, que serve pra tudo, é. e a gente saiu mesmo. É sobre isso. Ai, Deus. Então, vamos lá. Então vamos lá, amor, porque é longa jornada. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por, por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. É, eu já acho que tem um faz mais sentido é porque é, é, é, é o que eu tava pensando antes tipo assim, é, os espíritos ele está ali como pessoas mais superiores então assim, eles, é, ele não precisava, na minha opinião, né, exprimir é, é, de, assim com palavras o desejo dele porque os espíritos que ele ali mas por que você ora? Deus é onisciente não não, você é, é, é, é, é, precisa não, mas é porque a é, precisa é, é, é, é porque existe uma diferença entre, entre um, um ser onisciente, onipresente, onipotente e o pra-espírito um, melhorzinho que você. O que eu tô dizendo é que alguém ter a consciência do que você tá pensando não dá à pessoa o direito de... Não, ter a consciência do seu desejo, não é do que você tá pensando. É, você, Poxa, você... é porque é difícil você tá... Querendo uma coisa com tanta força Não tá pensando sobre ela não, então... Você acha que ele não pensava, tipo, estou com saudade Da minha família? Sim, mas é porque Faz sentido o que ele falou Faz sentido, se, se, se eles sabem Eu entendo que faça Eu entendo que faça, só que tem o um outro lado da moeda e, Tipo assim, a gente percebe há um tempo, André Que você tá com saudade da sua família, mas a gente tava Esperando que você chegasse ao ponto De reunir forças e vir aqui conversar com a gente Ou pedir pra gente Não sei não, não eu Também não sei, mas o que eu tô dizendo é que até onde é difícil definir o que, que é o certo, porque é muito tênue essa linha que separa os dois lados. Não entendo, mas eu acho que para mim faz mais sentido a atitude dele do que de, de, de, né, de, de parar para pensar interiormente, sabendo que, assim, que as outras pessoas sabem já, e aí é uma coisa dele com ele mesmo, dele né de se preparar, do que isso, e simplesmente ele ir lá e pedir, ficar perguntando toda hora se já tá na hora. Já posso ir agora? Já posso ir agora? Já posso ir agora? Sem essa reflexão íntima. Não sei se eu concordo não. Mas tá bom. O cara tá o triste. Mas tudo bem. Vai lá, um dia com tudo. Um dia, contudo, o, bis... o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando. Adivinhe quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, venha a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então, sentia-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendado, recomendando Vamos, filho. Não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Enfim, cancerianos. Não entendo essa fala. É porque, na verdade. Assim, eu também não entendo, né? Mas for pra chutar, tô falando que é, né? Tudo que eu falo aqui, gente, são grandes chutes, né? Tudo voz da minha mente. É. Mas é que eu não sei se a gente realmente sente alegria, sabe? É que no momento ele tava tão emocionado e às vezes a gente fica dessa forma que a gente acaba entrando num, num outro processo, sabe? De, de chorar demais por um motivo feliz, mas fica ali naquela... Entra num processo de sofrência por tamanha felicidade, sabe? A gente não sabe nem ser feliz ainda. E aí você fica ali... T... Poxa, ele tava tão feliz, mas aqui o sentimento era de saudade, mesmo com a mãe ali. A gente às vezes tem disso. A gente Não encontra com uma pessoa que a gente sente muita falta e aí a gente chora toda aquela saudade. E isso pode desestabilizar também, entendeu? Tanto quanto emoção e sentimento é um troço muito difícil, né? Assim, de, de colocar na balança. Então, acho que a alegria foi o que ela, o que ela usou, mas acredito que também possa causar algum tipo de desequilíbrio, né? Eu já falei aqui em algum momento sobre aquele. Sobre o livro O Profeta e sobre uh, uma referência do, do, da parte da tristeza e alegria. Não lembro se foi com vocês. Eu também não lembro. Tá, enfim, isso me lembrou do capítulo, capítulo, que é. Que é um livro que fala sobre um... São contos, e... Nossa, que super só para explicar, meu Deus do céu. <risos> e aí é, é um sábio que está indo embora de um lugar, e, cada, e quando ele vai embora, as pessoas começam a pedir para ele contar sobre algumas coisas. Daí perguntam, fale-nos sobre tristeza e alegria, fale-nos sobre justiça. Daí ele fa fala sobre cada coisa. E quando ele fala sobre tristeza e alegria, ele fala uma coisa sobre... É, que uma não existe sem a outra, e que o mesmo, algo como o mesmo recipiente, onde vai a alegria, vai a tristeza. E, e que hoje, no nosso estado, o que eu entendi né, nesse capítulo? É, a gente ou tem muita alegria ou muita tristeza, só que um estado natural seria um de... de como que você vou dizer? Não menos emoção. Equilíbrio, equilíbrio. Tanto que ele cita uma... Uh, não sei... Ah, não, não é ele que cita. Mas que numa análise desse capítulo, uh, um, falaram que uma vez perguntaram para o Dalai Lama, ai, ah, você não sente nada. E aí ele falou, você não tem emoção, falaram porque você não tem emoção, porque ele não manifestava emoção. E ele diz, disse que não, que na verdade ele só tinha emoções. Então, que um grau acima da euforia e da depressão, assim, seria uma, um estado de maior equilíbrio, onde tu tem mais emoção. Mas tu não, não é aquela coisa de, tipo, oh, meu Deus, né? Sabe? Uhum. E eu fico um pouco triste com isso, sabia? Porque, porque eu acho, acho interessante, porque é óbvio, a gente é... A gente é... É, nutrido com essas coisas, né? Até até às vezes meio viciado em algumas emoções Do tipo, meu Deus, eu gosto de um drama ai, ah, eu tô triste, eu preciso estar tá triste Só que aí eu, eu fico triste quando eu nem consigo chorar Assim, sabe? Ai, tá, tá, tô triste Pô, mas eu queria tá chorando, assim, ó Colocar uma pior música no fone e me acabar E quando eu tô feliz, eu queria estar tá muito, muito feliz Mas às vezes eu, tipo, só tô feliz, felizinha, assim eu, putz, cara, você tá que... Aqui... Que droga, né? Eu tinha até uma, uma capa no, no, meu, no meu Facebook numa época que era um, felicidade não é suficiente, eu quero, eu quero euforia. Só que, meu, vai amadurecendo e pensando que, cara, não é bem assim, né? Não é, pois é. é o que ela diz aqui é que quando excessiva, costuma castigar o coração, assim isso acaba te doendo de alguma forma, né? E principalmente porque é, é que nem uma droga, assim. Se tá muito alto, você tá, tá no hype da droga, se você tá eufórico, você vai se manter eufórico quanto tempo, assim? Porque euforia não é um estado que você consegue manter por muito tempo. Quanto tempo você consegue ficar eufórico? Isso vai cair em algum momento, sabe? Isso vai cair em algum momento. E aí, nesse momento em que talvez você esteja feliz, você já não se sente feliz, porque não é feliz o suficiente, entende? Não é choro, nada, nada é suficiente, é, é, essa é a questão do equilíbrio. E aí, acaba castigando o coração. Então, eu não vejo aqui como ela dizendo, ah, André, você não pode ser muito feliz, não. Não, não entendo, assim. É, eu acho que é muito em relação a como a gente expressa mesmo as coisas, como a gente precisa sentir, sabe? como o sentimento, ele não pode ser uma, uma coisa branda e construída, que, como ele tem que ser forte, quente, devastador, assim. Então, é isso aí, se eu tô triste, eu tenho que estar tá triste. Se eu tô feliz, eu tenho que estar tá feliz. E é por isso que a gente não entende direito e tem muitos preconceitos, por exemplo, com vários várias, várias problemas mentais, assim, várias, é, vários distúrbios mentais, né? Como ansiedade, depressão. Se a pessoa está depressiva, por que ela está feliz hoje? Por que ela se arrumou? Por que ela riu? que depressão tem que ser só sentar na cama e chorar o dia inteiro? sabe? Por que? Por, por que a ansiedade tem que ser só uma pessoa que está ali, ó, andando e fazendo e mexendo? no... E... que uma pessoa ansiosa não pode estar só quieta num canto? Quem, quem disse que a mente dela está silenciosa? só porque ela não está se manifestando de várias formas, entendeu? Então, a gente encaixa sentimentos também em estereótipos e a gente não pode estar... Tá, é... Se a gente não estiver manifestando nada demais, é como se a gente não tivesse nada. Então, se eu perguntar para vocês agora, ah, como é que vocês estão? Vocês vão me responder bem, vocês vão me responder feliz ou triste. Olá, um, pouco, um pouquinho de medo, porque eu vi um mosquitinho um, um que eu achei que era uma barata passando ali. Mas também estou bastante feliz de estar aqui no estudo. Meio triste, né, pelo que o André tá passando. A gente não responde assim. Agora, não. Se a gente tivesse ganhado um, um prêmio, por exemplo. Ah, você se formou. Eu, nossa, e aí? Como é que você tá? Nossa, tô tão feliz que eu não sei o que. Porque você tem que estar tá eufórico para estar tá feliz, né? Você tem que estar. Tá... Acabado para estar tá triste. Então, geralmente a gente não responde com os nossos sentimentos, só quando eles estão assim, latejando, gritando. Eu nem sei se eu sei falar como eu tô agora em relação a sentimentos e tudo mais. Que é difícil, né? Complexo. Quando eles estão um pouquinho de cada um e não tem ninguém se destacando ali. E é quando a gente costuma responder. Como é que você tá? Ah, sei lá. Eu tô, sei lá. Não, não tô mal. É. Tô mal, mas também não, não tô triste, mas também não tô feliz, não tô... Não tô com raiva, não tô com medo, não tô com ciúme, tô com inveja, não, não sei como eu tô. Não. É, eu tô, mas você realmente não tá nada, sabe? Assim, se você for parar pra pensar e refletir, você, você não tá nada? Enfim. É tão pronto, né, pra saber. Última coisa sobre esse tópico. É... Oh, eu ontem tava me sentindo meio esquisita. E constro... sempre, é co... sempre acontecem coisas, aí tu se sente alguma coisa, né? Tá, aconteceram coisas externas. E aí eu tô me sentindo esquisita. Mas o que que eu tô sentindo? Ai, cara, eu não consigo denominar o que eu tô sentindo. Aí, tá. Até tava conversando com uma amiga, e ela também tava meio braba com algumas coisas. E eu falei, tá, mas, cara, qual, por quê, sabe? Qual que é a origem desse sentimento? Porque... Não adianta a gente ficar culpando o outro. Porra, o Adriano não lavou a louça, sabe? De novo. <risos> Mas o Não lavou é de novo mesmo. Como sabe? E então... isso me deixa tão. Assim, né? Tá. Claro que tem a parte. Claro que a gente não pensa assim, ah, tá. No... Agora eu entrei no outro. Um outro uma, outra, uma outra vertente, né? Existe uma questão relacional que o não vai aceitar tudo e pensar. Ah, é só porque eu tenho necessidade de controle, por isso que eu estou sentindo isso, coitado, Adriano. Não, não é isso que eu quero dizer, né? mas mas enfim tentar uh, sempre falo sobre isso de pegar um caderninho anotar as coisas tentar se fazer as suas, as suas perguntas para você mesmo ver se você encontra né o pelo menos alguma coisa porque eu acho que a raiz a raiz do, da, das questões não são tão fáceis de encontrar né mas tentar descrever o que está sentindo para talvez ter uma maior consciência desenrolar né da tua cabeça para não ficar só se sentindo ansiosa porque eu sou meio assim ah, tá, tô estranha, tô meio triste, não sei o que eu tô sentindo, e aí isso me causa ansiedade, eu nem sei por quê. Aí depois eu vou ver, hum, pode ser que seja por isso. Tá, e aí as coisas ficam um pouco mais tranquilas, né? Tipo, tu começa a saber, só saber. Começa só a saber, aceitar, e é isso. É, é uma matemática difícil, gente, assim, de achar a solução, né? Mas eu também acho, acredito muito que a matemática, de só levantar o tapete, deixar essa poeira sair, que a gente já começa a refletir e pensar aí, em algumas coisas. Mas realmente não tem resposta certa. É isso aí. É, como é que é? Como é a vida é, não é a vida é longa, não é? A jornada, a jornada é longa. É, então vamos lá. E em vez de carregar minha dourada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho, não desperdices energias. Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens, guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes fixava-lhe as vestes cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros? Tra caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contempla a cabeça pequenina, orolada fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Vestido escuro, tá, gente? Porque nem todo mundo precisa usar branco. <risos> Mãos tá trêmulas de... de contentamento acariciavam vale, as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberíamos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para aprendermos o amor divino. Esse é o clássico, né, gente? É o, é o clássico do jovem adulto que sai de casa e começa a sentir as faltas que a mamãe faz, a, ou a avó, ou quem quer que né, represente uma figura parental aí. É... E não só em relação à casa Que não se arruma sozinho, sabe Mas às vezes uma, uma coisa diferente Pra comer, tem tantas formas, né De expressar amor Muitas vezes uma coisa Que sua mãe sempre pega no seu pé Sei lá, tipo Arruma sua cama todo dia Aí você vai perceber um dia Que você, seu quarto nunca Tá super ok, Tá? você perceber que ele só vai Ficar ok depois que você começar a arrumar a sua cama Sabe e era uma coisa que você podia ter aprendido há tanto tempo e não tem mais ninguém ali para te cobrar. E você fica feliz quando sua cama está arrumada, mas você não tem mais força para arrumar sua cama, assim. Ou você simplesmente não quer, ou você não criou esse ato. Tem tantas, tantas formas de separar temporariamente né, corações e elas são, é, apesar de estar escrito aí, né, a providência separa os corações, porque nesse momento o André já não conseguia vibrar com a mãe dele, a gente separa corações todo dia, temporariamente, né? E apesar deles estarem acessíveis, a gente tende a procurar quando a gente não pode. A gente gosta da saudade. A gente evita aproveitar e aprender enquanto a gente está perto, né? E aí a gente vai para um pouquinho mais longe e começa todo esse processo de estar tá me fazendo falta e tudo mais. E aí a gente tem várias fases, frases prontas, né? De você só dar valor quando você perde. Tem um ensinamento por trás disso, né? Que não é, que não é só lacração. Assim. Então, é uma coisa que vale a pena. A gente tem tantos, tantos textos, tantas ideias, tantos relatos de pessoas falando isso, né? Aproveite o tempo com pessoas que você ama. Aprenda o que você tem para aprender, escute, né, abrace, ame, viva, e por aí Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio. Observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações. Mas ao carinho maternal, como que se reabriram velhas feridas? No pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não consegui atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências... Concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositórios de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Não, daqui a gente já vê a frase Que ela falou ali em cima, né Ela já devia estar tá vendo que o menino ia cair No fundo do poço Meu oh, Filho, a alegria excessa às vezes machuca o coração Meia noite, né Meia noite um, do pranto de alegria Passei a lágrima de angústia <risos> Moleque, acabei de falar, né Não sei, tipo Um tec assim na perna Guarda. Acabei de avisar, cara Pelo amor de Deus mas é isso aí, né? Ai. Ah, é. Gente, eu acho tão interessante esse trecho do... Na Terra quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Quanto peso, quantas obrigações, quantas expectativas, quantas coisas a gente joga em cima das nossas mães, sabe? Quanto, sim porque você deveria ser assim, você deveria falar desse jeito, você deveria agir dessa forma. Oh, gente, não serve assim, né? Não serve o que o outro tem para dar, mesmo que seja o melhor dele. E com as nossas mães isso é ainda mais, gra mais grave, né? Porque a gente... Coloca todo um peso e uma expectativa de como a gente deveria se sentir com as nossas mães. Esse, aquilo ali de quando André abraçou e se sentiu um menininho de novo e tudo mais. Lindo momento, só que a gente quer se sentir assim sempre, né? Do lado da nossa mãe. Como se o, se o dever dela fosse fazer a gente ser feliz. Suprindo necessidades que a gente coloca como, como prioridade. Então, às vezes, ela tá suprindo algumas necessidades que a gente não quer, né? que a gente queria ser suprido de outra forma ou outras necessidades assim. E a gente não se coloca, então, por exemplo, é, a minha mãe me fornece o meu arroz, feijão, meu prato, a minha comida todo dia, mas eu acho que minha mãe deveria saber fazer um bolo também. Porque eu acho que é o bolo. Bolo representa isso, é amor, é doce, é uma coisa diferente, é minha Por quê, né? Por que que eu que eu espero isso, o que eu quero isso, o que eu espero de qualquer pessoa um, um bom tratamento. Mas da minha mãe eu espero que eu seja muito feliz, muito bem tratado. E eu não tô dizendo que a gente não pode se sentir assim com as nossas mães, eu tô dizendo que a gente espera, sabe? Que são expectativas que geralmente vão além do que um ser humano pode fornecer mesmo. E essa ideia romântica da mãe, ela acaba não deixando que a gente veja que mães são humanos e que erram também, né? o então, quantas expectativa a gente coloca? E aí, quando eu vejo que escrava, não, não não leio só de, de limpar a casa, de, de cuidar de tarefas domésticas. São escravas os nossos sentimentos também. É como se nossas mães fossem existissem para suprimir tudo que a gente precisa suprir, né, no caso. Para suprir tudo que a gente precisa. Então, se eu tô com demanda afetiva, ela instintivamente deveria saber o que fazer para que eu não me sinta assim. Se eu tô triste, se eu tô com raiva, ela tem que saber o que falar e como agir, né? E se ela não sabe é com a gente ficou com raiva dela, Eu tô triste, eu queria ser abraçado Mas eu nunca expresso que eu queria ser abraçado No momento que eu tô triste ou que eu tô com raiva Ai, nossa, tô com tanta raiva Um abraço aí ia passar Mas a gente não fala, né, quando a gente tá com raiva Mas não, minha mãe deveria saber Que eu precisava de um abraço Aí ela vem te abraçar Não, minha mãe deveria saber que eu tô com raiva Agora, que né, não queria ser abraçada agora E, tipo, eu não sei como é na, na configuração Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. muito bem configuração de família, de vocês e tal Mas é, como esse peso é, essa, essa, é, essa, essa exigência sentimental Ela é muito maior para a mãe do que para o pai Né? E, assim, teoricamente, é, teoricamente, ambos têm o mesmo papel, a mesma responsabilidade, né? E tem outra coisa também que eu estava pensando enquanto a gente estava conversando aqui, que eu já vi muito em algumas páginas é, feministas, né? De tipo falando assim lembre-se que a sua mãe é uma mulher antes de ser sua mãe ela é mulher também e aí faz a gente pensar em, em, em muita coisa né é, é, é meio é, é esse papel de ser mãe é, é, é extremamente assim é complicado sensível e muito pela cobrança social né que a gente que infelizmente existe E por conta dessa cobrança, né, de tudo que a gente tem dito, a gente vê tantas mães em um processo tão grande de culpa, sabe? Mesmo não, não tendo feito nada de errado. Nossa, eu, eu tenho uma amiga que ela vive pros filhos dela, assim. E uma é adolescente, a outra é jovem adulto, assim. E, meu Deus, gente, como essa mulher às vezes se sente culpada por algumas coisas, sabe? Mas, nossa, eu fiz... Não sei mais o que eu posso fazer e ainda assim... Fulana bateu a porta do gato e foi nada. É, é dar surra, tacar pra rua, mandar mó em Não tem mais nada que você possa fazer. Você chegou no limite humano que você pode fazer, sabe? Realmente não tem. Você tem que entender que, né? Então, é uma via de mão dupla. Não... Nossa, gente, que pessoa que tenta? Vocês não têm ideia, assim. Que pessoa que tenta, que tá ali 200%, sabe? E que pergunta, e que se preocupa, então, o que, é que eu poderia fazer, então, isso, então, aquilo, e que suje sugere... Sabe, todos aqueles modelos que a gente fala e queria que alguém... <risos> acabou, chegou, é humanamente impossível passar daqui, mulher, para de se exigir tanto. Não tem condições, não, não tem como, acabou, chegou. Agora, daqui pra frente, é com eles. Você fez sua parte... Respira, descansa, você merece, sabe? Você. Tudo bem, tudo bem você parar agora um minuto. Mas tudo bem parar um minuto. <risos> tudo bem parar um minuto. Tudo bem se você chegou no seu máximo, tudo bem. Tudo hum. bem. Hum. Bom, se ninguém tiver mais nada, acho que a gente pode... Pode conseguir, né? Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer a inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa: Oh, meu filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarenço te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Sintamos-nos agora numa escola, numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se, for a melhor, se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Estes, este, esses gestos... São perdoáveis nas esferas da carne. A que, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado é, a reparar os próprios erros. Nem só a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós. Mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Esse é o ponto, né? Do que a gente quer e do que a gente precisa. Essa é a parte moral de quando a gente é uma criança, assim, em evolução espiritual e queria um chocolate. <risos> Mas tem que tomar um remédio, né? E o autocontrole dessa mulher, né, gente? Quem que a gente ama? Porque, imagina, eu não tenho filho, né? Então não posso dizer. Mas... Qualquer pessoa que a gente ama, que a gente vê mal, assim, e queixando, a primeira coisa que a gente quer fazer é deitar no colo e consolar e falar não, tá tudo bem, realmente você não merecia passar por isso tudo, não. Olha lá, o instinto é esse, né? O instinto ainda é esse. Mas não é pra isso que a gente tá aqui. E isso seria injusto. Tem um... Tem um, um estudo que ele mostra que é, o cuidado do brasileiro ele cria uma maior dependência funcional. Assim. Então, por exemplo, é, se você for ver em alguns outros países, e a gente, claro, né, tem livro de... tem, tem níveis de criminalidade, entre outras coisas, mas, por exemplo, vários países de primeiro mundo, é, crianças de seis anos vão para a escola sozinhas. Assim, lindos, leves, soltos e saudáveis. Uma mãe abre uma porta, bota um mochila nas costas da criança e solta na rua. Eu fico assim, Deus da minha glória, Senhor, Pai amado, sabe? Meus cotoquinhos assim, ó, andando assim. Deus, como assim? Esses meninos. Mas, educação. Enquanto a gente está desesperado, porque aqui a gente não ia deixar nunca, nem nem menino dá sem dar a mão na calçada. E não é por causa de sequestro de nada não, é super proteção. É mais do que precisa. Não é qualquer criança de seis anos que sabe olhar para ver se sabe atravessar a rua. Porque às vezes que saiu de casa, saiu de mão dada, ele nunca parou e prestou atenção em como que ele atravessa uma rua. Como que a gente fica chocado que um menino desse foi atropelado? Nunca passou sozinho em lugar nenhum. Ele queria chegar do outro lado da rua e ele vai, né? Não tem ninguém para parar. Ele não entende o que é isso. Então, às vezes, quando a gente passa muito a mão, assim, a gente impede que as pessoas cresçam. Impede que elas exercitem toda a capacidade delas. Então, quando eu tava fazendo... É... A disciplina de, de pediatria na faculdade, a gente tinha algumas escalas assim funcionais, né, para avaliar as crianças. E aí uma delas assim que eu peguei era a capacidade de vestir a roupa sozinho, que a criança já devia ter, né, nessa fase. E aí eu peguei para avaliar um priminho meu, de tirar, colocar a camisa, algumas coisas assim. E aí e eu sou muito grudada com esse meu priminho E aí eu não sei, eu não sabia na época se ele conseguia fazer isso Porque ele nunca precisou que a gente sempre botou e tirou dele Você entende, assim? Como às vezes a gente tem mais capacidades Mais esse... Esse carinho excessivo Essa, essa vontade, porque existe uma boa intenção por trás disso também, né? Não estou excluindo isso. Mas é que a gente tem que saber dosar também, como a gente estava falando do, das outras questões, né? Então, às vezes, a gente vê alguém e lamenta, e não estou dizendo que a gente não pode acolher, mas tem uma grande diferença entre um acolhimento e, e passar a mão, assim, passar um pano, né? Para tudo que está acontecendo. Então, acolha, mas é importante essa reflexão, né? Não é chegar e falar, ah, não, pô, você tá sofrendo, não é por acaso, né? Alguma coisa você fez. Não, não precisa ser assim. É a verdade, mas não precisa... Vamos só falar a verdade assim, tem outras formas de falar. Mas... Acolher, né, com carinho e se fazer por seguro não significa que você vai colocar a pessoa em posição de coitado, né? Em posição de vítima. Ou ali, como a mãe de André Luiz fala, né? Queria colocar lá... Num trono, como se você fosse a melhor criatura do universo né? Nem sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje, gente Porque eu estou falando várias coisas assim que fazem sentido na minha cabeça Mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de falar Então, vamos lá. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Rebozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me, conforta tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas, nas minhas experiências. Amemos nos agora com, com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno. Vitalizando meu coração Minha mãe me contemplava desvane... desvanecida Mostrando um belo sorriso Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte se... Sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca Não, achei interessante é, essa, essa questão da gente do, na, do como que a gente aproveita o tempo né, com as pessoas que a gente ama é, eu acho que faz muito sentido essa, essa questão né? Pô, você tem é uma pessoa que você queria muito encontrar, que você queria muito ver por que perder tempo sabe reclamando da sua vida ou sei lá ou, ou, ou Conversando de, de coisas que não. Sabe? Que não são. Que não, que não são tão proveitosas quanto conversar de outras. A gente vai, vai para caminhos que não. Enfim é, A gente encontra uma pessoa que a gente não vê há muito tempo. E aí, enfim, quando ela te pergunta como você tá, você vai, sei lá, você faz um resumo da sua vida, de toda, da última vez que vocês se encontraram até o dia presente e não, não aproveita para, é, é, sei lá, aprofundar em outras, em outras questões que talvez fossem muito mais interessantes, assim. Então, sei lá, eu penso isso porque é, é, eu estou de, de volta para Minas agora, né? Então, eu, dos meus, sei lá, 17 aos 25, eu passei indo, morando no Espírito Santo e eu, os meus amigos estavam aqui e agora que eu tive a oportunidade de, de encontrá-los novamente assim, é, é, eu não, assim o, o sentimento que me passa que eu tenho né não é de, de é como se, não é de recuperar o tempo perdido não é como se a gente tivesse perdido tempo sabe não estando junto é só é só momentos diferentes da vida assim então não não senti essa necessidade de precisar enfim, contar cada experiência que eu passei, assim, como que foi cada coisa, a minha necessidade foi de aproveitar ao máximo aquela, aquela conversa ali, sabe? Que foi para diversos as, aspectos diferentes, diversos assuntos diferentes, enfim, a gente conversou sobre diversas coisas, aprofundou sobre umas, outras, enfim, outras a gente viu que já não era mais os nossos que antes eram nossos tópicos de, de conversas demoradas, hoje não, não são mais. E tudo bem, sabe? Às vezes a gente fica, enfim, a gente fica nessa, nessa questão de, de tentar explicar para né, as outras pessoas tudo aquilo pelo, qual a gente, né, pelo que a gente está passando. E, e, é, enfim, e deixa de aproveitar outras conversas que vão ser muito mais proveitosas para a nossa existência, enfim para nossa amizade mesmo, conversas que vão, que vão, tipo, sabe? É, enfim. Então sei lá, achei, achei interessante. Uma outra coisa que eu, que eu, acho, enfim, que que nessas, nessas experiências assim de espírito contando, às vezes é um pouco difícil para mim entender, é que tem toda aquela, ela foi a, tipo assim, a última mãe de André Luiz, né? Mas, enquanto espírito imortal, acho que essas essas relações carnais é, elas se embolam um pouco, né? Então, ela, ela essa pelo menos a mãe de André Luiz, tem essa consciência de que, pô, eu fui sua mãe na Terra, mas aqui no plano espiritual eu sou muito mais do que isso, assim. Então, eu, eu não posso me prender a ao título carnal que pela por ter te concebido enquanto eu estava encarnado, sabe? É ela, no, no plano espiritual, ela não é, tipo assim, é só a mãe do André Luiz e sempre vai ser. Não, porque, enfim, acreditando na reencarnação e nessas coisas, ela, em outros momentos, ela poderá ser outra coisa, poderá ter outras mães e e esse título vai deixar de, de ser único, sabe? Então, às vezes, a gente se apega né, a essa a essa escrita, a esse título e, e usa um pouco do... do parágrafo passado dessa questão de, de, de escravizar as pessoas, né, escravizar a mãe, né, de que ah, uma vez se é espírito imortal, então uma vez mãe sempre mãe, e aí sei lá, sua, sua existência inteira enquanto espírito imortal você vai recorrer àquela pessoa o tempo todo, sabe? É, hum. Acho que acho que existe, enfim, esse conhecimento que a mãe do André Luiz traz de, de dessa separação mesmo, né, de, de entender que ela feito ela é muito má, que, que passa além disso, é, eu achei muito interessante também. É isso. Eu acho bem legal o que você falou, essa questão das tá conversas e tal, é um tema que eu também vou plantar um pouquinho mais. Oi! Deu? Cadê? Eu que tava falando baixo mesmo. Essa questão das conversas é uma coisa que eu sempre fico pensando, sabe? E aí, nossa, às vezes, às vezes fluem muito conversas interessantes com, com as pessoas. E às vezes até até tento puxar algumas coisas e não acontece, sabe? Eu fico tão baixo astral quando isso acontece, sabe? Porque ai, não sei, eu fico até pensando, pô, tô até perdendo perdendo tempo aqui, sabe? Não encontro nada a ver, entende? Tipo... Aí eu sou muito chata, gente. Tipo... ai, tá, eu, eu não gosto. Eu acho que é importante a questão da, de conversas também descontraídas, né? Eu adoro conversar para dar risada, só que eu adoro também conversar, dar risada, e aí daqui a pouco a gente aprofundou em algum assunto e, e ficou refletindo e saiu sem alguma resposta daquela conversa. Ai, gente, não sei. Nem sei por que, que eu falei sobre isso. Cancela, Pamela. Não, eu acho que é isso mesmo, assim. Ah. Eu acho que a gente... Que, que às vezes a gente se, né, se cobra algumas... A gente cria expectativas sobre as outras pessoas, de uma, de uma certa forma, dos do nossos diálogos, né? Durante muito tempo, eu fui muito travado, assim porque eu achava que eu não tinha coisas interessantes para conversar com as pessoas. Então, então eu simplesmente não conseguia conver né, desenvolver conversas, e enfim, é, mas é, com, enfim, com muito trabalho, processo, enfim, terapias e coisas assim, é, eu fui vendo que, poxa, não, acho que independente de ser um assunto profundo ou não, eu tenho minhas opiniões sobre, eu tenho, enfim, eu tenho é, é, algumas coisas, eu tenho conhecimento sobre e eu posso puxar, enfim, assunto de, de às, vezes, às vezes flui às vezes não, mas eu acho que é, quando a gente, pelo menos na, quando eu penso, né, quando a gente está falando de, sei lá, amizade, quando a gente está falando de, de família, de pessoas assim mais próximas, acho que a gente tem que entender que tudo bem, a gente está num dia em que, as, em que as coisas não vão fluir, sabe? Um dia que você vai conversar com sua mãe e ela simplesmente não vai entender onde você quer chegar. assim e, e não vai entender o que, que você está explicando e alguma coisa assim, mas, e, mas é, acho que passa sobre essa, essa questão. Gente. Pô, tudo bem, ela não entendeu hoje essa, esse, esse ponto que eu quis levantar, essa discussão que eu quis levantar, mas fim, não quer dizer que ela não tenha me escutado, né? não, não quer dizer que, quer dizer que sei lá, na cabeça dela simplesmente não, cons não consegue assimilar uma coisa. E, e, porque às vezes a gente pinta mesmo essa os nossos nossos pais né como pessoas de detentores de todo o conhecimento do universo assim e às vezes a gente busca eles assim, só para isso ah eu, sei lá fiz um arroz não deu certo mãe o arroz não deu certo por quê e aí você espera uma resposta sabe às vezes não, não vai saber responder por quê enfim é, então então, é, é, eu acho que é, nas nossas relações, seja com quem for, a gente precisa se cobrar, né, se cobrar menos também. E cobrar menos das outras pessoas também. Às vezes você queria aprofundar no assunto e assim, as pessoas simplesmente não interessam assim, pelo, pelo assunto para se aprofundar nele. Mas é, às vezes em outro ela se interessa, às vezes não. Às vezes é uma pessoa que não gosta de se aprofundar no assunto, sei lá. E a gente precisa, precisa entender esse tipo de coisa, né? Acho que que você tá falando, cara, acho que chegou no ponto, que é, quando a gente se cobra menos, a gente cobra menos do outro. Tipo, total, agora eu saí com a resposta desse estudo. Eu cobro das conversas porque eu me cobro nas conversas. Eu, eu me cobro nas conversas, no caso, se eu tô numa conversa que eu acho que eu não tô agregando, ou que eu tô falando merda, eu, nossa, falei merda, ou, putz, cara, eu sou tão vazia, eu não tenho nada para acrescentar nessa conversa, e aí eu cobro das conversas também. É isso, Adriano, tá explicado. Eu preciso me cobrar menos para cobrar menos do outro e tudo bem, tá tudo bem. Sim, é. acho que muitas coisas na nossa vida seriam mais mais fáceis se a gente soubesse administrar expectativas, né? Acho que a gente a gente cria, a gente cria, coloca expectativa onde não tem e não espera onde a gente poderia esperar, sei lá. Enfim, acho que isso faz pintar tá as nossas relações também, né? Então, é que, que existem vive. expectativas positivas, né? Mas muitas vezes a gente cria expectativas que elas não são nem alcançáveis, gente. Elas não são nem alcançáveis. E isso perpassa todos os relacionamentos, assim. Então a gente tinha um, um, uma amiga que ela falava: "Ai, porque meu sonho custa um dia ele chegar". É, com, com várias flores Um chocolate, assim E ajoelhar e fazer uma... Na moral, o moleque, assim Nunca! Você olha pra cara da pessoa E você fala, Jesus, da minha glória Como você pode Esperar isso de uma pessoa que não tem Um traço dessa cara inteira Mas que nem luz. Pensa numa pessoa que, que... Nossa, na moral, acho que nem se a vida dele Dependesse disso se alguém faz faz isso agora, senão eu vou dar um tiro na sua cabeça. Eu falei, não faria, porque eu tenho nada a ver, assim. Sabe o que é nada? Eu falei, cara, você sabe quando que isso vai acontecer? Ai, Foi assim. E aí, é aquilo, tipo, é... você ama a sua mãe ou você ama a ideia materna que você tem dela? Você ama o seu namorado, seu marido, ou você ama a expectativa que você tem em relação a ele, sabe? Dava até pra colocar de novo, você ama seu marido, seu namorado ou a expectativa paterna ou materna que você coloca nele? Exato, também! Também! Exato! Exato! Exato! <risos> <risos> Ué. E Nossa, mas assim, a gente tem que entender também, gente. Poxa! O que, que a gente espera das pessoas, né? A gente tem que ser... Tem que ser razoável. Também. Razoável. Eu acho que é de... muito difícil a gente não esperar alguma coisa do outro, né? É um processo, realmente. Mas, pô, só você pensar, coisa... esperar coisas são possíveis já? Não, não tem como, é, gente. Até porque a gente, trata... a gente trata mal quando a gente não espera alguma coisa da outra pessoa, né? Ela não fez nada demais. Mas é. não era o que você queria, o que você esperava. Então... Sim, ah, de Ela você é eu não espero nada então assim... Às vezes a, gente vê, a gente vê, por exemplo, esses filmes assim, né, aí tem um cara lá, em que ele vai e manda entregar já o look da mulher só veste e me encontra e aí tem <risos> vários fantasias em relação a isso esse é meu pior pesadelo, mesmo que a Adriano fosse milionário se eu chego e tenho um negócio em cima da cama e tá escrito veste e me encontra e meu Deus, é minha glória o que, que eu faço com isso? Será que dá pra devolver? Tá na etiqueta, hein? Eu posso trocar por outra coisa? Sem ver o negócio. Por quê? Porque não é do perfil do Adriano escolher roupas, assim, instintivamente, que eu gostaria de usar. Então, eu até posso guardar em mim expectativas. de, nossa, um dia chegar e ver isso em cima da mesa. Mas eu sei que seria um negócio frustrante, cara. Tem baixa chance de ser um sucesso, entendeu? Então, assim, o que, que a gente tá esperando das pessoas? Deveria não tem outras qualidades. Escolher uma roupa pra alguém que não seja ele, não é uma delas. Não é uma delas. E dá dó, porque já tentamos dar umas brusinhas, né, meu bem? É, assim, de, todos os, de todos os presentes que, a gente, que eu já coloquei na lista, roupa é uma coisa que já tá arriscada não escolhe nunca mais. Gente, meu Deus, que... Ai, meu bem, é tão que... ruim assim, cara? Ah, ah é isso? Não. Bom, você me deu uma blusa uma vez, que era laranja. Com os negócios meio transparente no meio. Não, mas não é tia, porque... Que não tinha condição, não tinha um sutiã, que você conseguisse usar com a blusa, velho. Era laranja, tipo, muito laranja. Muito laranja. Não, mas é porque eu acho que... Assim, não, não é, eu acho que... Enfim, a, a, é, a escolha, ela, em alguns momentos, ela é muito... Sei lá, muito... É porque eu acabo olhando... Faz, seu caso não, faz não é, seu caso. não é essa questão. É porque é uma coisa... É, eu acho que a gente precisa saber diferenciar as coisas que você, que você gosta e que você gostaria que a outra pessoa sim, tivesse. Sim. E as, as coisas que ela gosta, sabe? Sim. Então, assim, é, é, é, foi uma coisa que eu, que eu entendi. Eu, eu, eu olhava e falava, ah, eu, pô, eu gosto dessa blusa, dessa mas não sei se o Lorena vai gostar. E aí eu, eu descobri várias vezes que ela não gosta, sabe? Então é melhor não... <risos> E aí, nessa, nessa dúvida, é melhor... A bolinha azul eu uso, às É, assim, Mas é uma coisa que eu prefiro, enfim, é, na, na segurança do nosso relacionamento, eu prefiro não arriscar. Não, mas assim, é porque isso é, de, é entender um pouco e respeitar o outro. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu faço muita compra online. Muita. Muita compra online. Tem uma coisa que eu não compro online, que é o quê? Roupa. Roupa e calçado, né? Porque meu pé é meio 37, meio 38, então eu preciso provar. São coisas que eu preciso provar. O resto, tudo, gente. Tudo e qualquer coisa eu compro online. Tudo. Exceto roupa e calçado. O que que, que, que sinaliza, né, pra alguém? Eu tenho um processo para roupa e calçado, né? Então, é muito difícil. Eu entendo que é difícil, assim, sem ser uma peça-chave, né? É difícil dar uma... Né, uma coisa muito específica para alguém. Eu acho muito difícil presentear roupa, mulheres com roupa, por exemplo. Eu não acho uma coisa fácil. Como você compra camisa, né? M? Camisa comum. Mas eu acho difícil. Uma coisa que eu acho muito pessoal, por exemplo, é perfume. Mas tem gente que tem talento para isso, gente. A pessoa olha para sua cara e ela, sei lá, mentaliza um perfume e quando ela te entrega, nem você sabia que você gostava do perfume desse jeito, até aquela pessoa... Você fala, meu Deus, chocado em Cristo, eu nunca compraria esse perfume. E aí você passa uma vez e é aquilo, né? Mas, então assim, tem como aguardar essa expectativa, sabe? Romântica de que um dia o Adriano vai chegar e vai ser... Hum, não é um talento do espírito, né? Que... Que resolveu selhar a mim nessa encarnação, gente Tem que entender Então se você não Namora ou é casado com um canceriano Não vai rolar esse monte De, de, de flor e ursinho E, e lágrimas Expressões, é isso aí, a vida é essa É dura Piscianos, cancerianos, não vai rolar, entendeu De repente se ele for um virginiano Você vai encontrar todo o seu desktop organizado E não vai Ai, sonho está na minha casa no é meu desktop <risos> então Aí, cara nossa isso tudo me faz pensar uma vez eu vi um TED que era sobre cara muito interessante vou mandar no grupo que é todo mundo é uma escola e volta e meia quando tem alguma relação alguma pessoa que que me faz rever algumas coisas né Ai, tá expectativas Uh, entender que a pessoa é diferente Entender que a pessoa não vai Comprar o perfume que eu quero ou blá blá blá. Eu penso nesse tédio, cara Todo mundo é uma escola Aí me vem, vem o pensamento Cara, ah, mas eu não me matriculei nessa escola Aí já vem outro pensamento Bah, mas eu me matriculei sim, né Tivemos pensando em reencarnação <risos> Eu me matriculei sim E eu, putz, cara Às vezes queria só ficar burra <risos> Pois é E tem um livro assim Que a gente leu, né, amor que é Cinco Linguagens do Amor. Ele é um livro... Ai, tem... Falou já. Tem... É, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas entender também como as pessoas expressam o amor, isso faz toda a diferença, né? Ah, eu não me sinto amada pela minha mãe. Mas por quê? De repente, sua mãe não expressa amor da mesma forma que você. E aí? Eu, eu tive um... Eu tive um grande problema a vida toda assim com minha mãe, até eu conseguir começar a entrar na, na fase adulta que não tinha quem colocasse na minha cabeça que minha mãe gostava de mim, gente. E assim, eu conseguia provar com argumentações e exemplos e, e várias outras coisas. Até entender que a minha mãe... E aí você fala, ah, porque minha mãe não me ama do jeito que eu amo minha mãe. Realmente, né? Não ama mesmo. Ela ama do jeito que ela sabe amar. Ela não ama do jeito que você quer que ela ame. E, enfim, e hoje eu vejo esse livro, vejo algumas outras coisas que eu leio, e realmente minha mãe expressa amor do que pra, o que é o ápice do amor para minha mãe é a forma que eu menos identifico o amor, e vice-versa. Só pra vocês terem ideia, assim, é completamente oposto, é um ranking, e as formas com que a gente vem e chega a amor, são lados completamente opostos. E sei lá, às vezes eu fico pensando qual não foi sofrido pra ela também esse processo, né? De fazer, fazer, fazer. De fazer, fazer, fazer, fazer e fazer E eu não identificar essa forma E eu provavelmente ter, reagir mal ao longo de muitos anos E E ela também, né? Então, assim E aí? Então, quantas vezes a gente não fala Nossa, cansei é, Pra vocês terem ideia A linguagem de amor, do amor da minha mãe Esparrando aqui É, é... Ato de serviço, Ato de serviço. Então, minha mãe é o tipo de pessoa... Ela trabalha, ela é provedora. Ela acorda, tipo, 5 horas da manhã, deixa a casa toda limpa. Se você acordar, tem lá um pão, um bolo em cima da mesa. Tá... A roupa tá lavada, tá não sei o quê. E, e ela trabalhando fora. E ela trabalha fora. E ela faz o dever de casa ali te ajuda, deixa encaminhado e tudo mais. Minha mãe é, tipo, super... Super ato de serviço, assim. Super. E aí, você quer deixar a minha mãe feliz limpa uma casa, é, sei lá, entre... faz um café da manhã para ela, né, é, para e dá uma carona, leve ela em algum lugar que ela precisa ir, é, essa é a minha mãe. E uma das minhas linguagens do amor, assim, a principal é tempo de qualidade. Então você pode me entregar o mundo inteiro, se você não olhar para mim, não tiver ali comigo, isso para mim... É a mesma coisa que nada, olha que absurdo! Então, toda vez que eu falo, mãe, mas não sei que, isso, você não me ama, não sei. Como que eu não te amo? Eu acordo todo dia faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Mas isso não é amor. como você quer que eu faça o quê? Quer que eu fique sentada conversando com você o dia inteiro? Que, ó, olha, Olha o conflito! Ó, olha, ó! Eu faço tudo por você! Você não faz nada por mim! Ela fazia tudo que ela podia dentro da linguagem do amor dela mas eu não conseguia ler isso. E aí toda vez que eu parava e pedia para sentar, e ela via isso como o quê? Como nada, como uma perda de tempo, porque ela podia estar fazendo coisas... Vocês entendem? Olha, olha que quantas vezes gente, a gente não presencia e vê ou sente e está em conversas assim. Ave Maria. Não estamos falando a mesma língua, né? A gente não está se comunicando bem. Óbvio, é um esforço das duas partes, né? Poxa, minha linguagem do amor é tempo de qualidade. A da Adriana também é ato de serviço, tá, gente? Deus não... Mas é Deus, isso. Deus tem, seu, Deus tem seus preferidos. Tem dessas, né? Tem dessas. É, eu não sou... Claramente, eu não sou um deles. Eu sou a irmã do meio, provavelmente, até na, na obra divina, assim, né? eu não tenho nada mais sofrido que o irmão do meio não sei se vocês sabem, mas tudo bem, papo pro outro dia é... mas assim, também é de um esforço de se eu sei que a linguagem do amor do Adriano é ato de serviço, ele sabe que a minha tempo de qualidade, o que a gente pode fazer né, no nosso dia a dia é pro outro também se sentir amado é, é um exercício, né amor é uma construção é um exercício, é, é se doar todo dia por isso que é tão difícil e é chato pra caramba, muitas vezes mas né? o, que é, o que é bonito e quente e, e, e fervoroso o tempo todo, isso é paixão. Isso não, isso não é amor, né? E acaba em breve. Então, amor é um negócio de, difícil assim, de ir construindo. E só para finalizar a minha fala, a gente começa a entender esse conceito, né? Eu acho que, é que ninguém acha que é amor é uma coisa espontânea. Então, não, não acredito em amor à primeira vista, apesar de acreditar em paixão à primeira vista. É... Hoje. Oi? Falei, <risos> oi! Projeção à primeira vista, né? Projeção à primeira vista. Mas a gente já ente... começa a entender, assim. Eu achei que todo mundo né, consegue entender que amor é uma construção, assim. Mas, de novo, a expectativa na mãe é que isso tenha vindo pronto, né? Pariu, amor incondicional. É isso Bom <coughs> Não é isso pessoal. <coughs> Vamos parar aqui de A gente Se tiver mais alguma Contribuição pra gente encerrar a Nossa gravação Sara quer cantar? Luísa quer cantar? Alguém quer cantar aí? Eu ainda tô sem... Possibilidade de cantar por conta do violão, então se a Luísa quiser cantar aí, eu... seria... seria legal, né, Luísa? <risos> Ixi, tá convidado, tadinha. Melhoras, Luísa. Mas tá, assim, relativamente tudo bem. Vocês estão com sintomas brandos? Sim. Maravilha. Aqui em casa eu tô na fuga. Meu pai e meu irmão testaram positivo. E aí, como eu sou. Assim, né? Já é ruim você pegar COVID. E eu, uhum. eu sou de grupo. Sou asmática. Aí eu tô, tipo, me esquivando. Tô passando muito tempo, muito tempo no meu quarto. É, aí tá tão, tá tão tensa, gente, esse negócio de COVID. Por aqui em Fortaleza tem muita gente. Quem não tá com COVID, está com influenza essa H2N3, ela tem o nome e é. nossa, senhora, o tempo de chuva aqui aí favorece mais esses quadros virais. Tá bem complicado. Aqui em Minas tá assim também, mas assim, tá tá geral, não não é só aí não. E aí a gente tem muita subnotificação porque a maioria dos lugares já não tá testando mais. Pelo alto número de influenza também tem muita gente, muito lugar que não tá mais testando e a gente quem nessa então todos vacinados, gente, todos vacinados, né, que é o que a gente pode fazer. Vacininha da gripe, vacininha do Covid, e o que a vacina não cobrir, a gente joga para a espiritualidade. Mas é isso aí. Que bom, que tá todo mundo vacinado. Fico feliz. <risos> Fico muito feliz. Afinal, espiritismo também é ciência. Você vai tocar? <risos> <risos> Das guerras feras, eras de rancor, quem vai dizer de amor? E no mundo onde muita coisa é cara e sem valor, quem vai dizer Fiquei calado e não vou perder a minha chance agora não. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso Sei que existe o bem, sei o que é errado E se eu não disser, quem vai dizer? Não. Ontem eu olhei no sol e enxerguei não. no lado Eu tentei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 Que assim seja o grupo. É isso. Então, a gente também tava com a gargantia meio ruim, mas a gente tentou. <risos> e... Já tá melhorando a né? nossa. É. <risos> Muito boa semana aí para todo mundo. Muito bom estar com vocês, brincar com vocês mais um dia. Beijos. Adeus, galera. Beijo, gente. Obrigada.